Salve, salve, rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui, mano E o vídeo de hoje aí, é a tarefa épica da semana 9 Caça um javali O javali tá bem ali, rapaziada, É só você atirar nele aí É, eliminar o javali aí, você já caça ele, mano Vou pegar o baú aqui pra vocês verem Vou pegar a arma aqui É só eliminar aí um javali Eu achei ele aí, né? nessa localização aí, ó ele fica aí mais em campo aberto aí, sem ter muita sombra, mano. Só eliminar ele aí que já acha aí. Esse local aí sempre acha um aí. Aqui também é bom achar. Local assim aberto, mano. Então, se eu te ajudei com esse vídeo aí, mano, se inscreve no canal e deixa o like, hein? Me apoia na loja com a tag do Fortnite.